Olá doutora, doutora, meus alunos da VR na área, cheguei no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático Trazendo um tema na nossa dica de direito processual no trabalho de hoje, que vocês pediram Vocês pediram, porque eu digo, aqui é só você escrever, fala o que você quer, fala aqui, me chama no meu Instagram No inbox lá, no arroba prof. Renzete, enfim, pede, fala sobre esse assunto, eu falo eu falo tudo o que vocês querem, porque isso aqui é nosso. Sempre repito isso. E se você gostar dessa super dica de hoje, para a nossa primeira e segunda fase também, é claro, já dá um like aqui, ativa as notificações. Não se inscreveu? Então vai. Se inscreve no canal, comenta, comenta, me conta como é que tá essa preparação. Comenta o que você quer escutar, o que você quer ouvir. Já disse, é nosso. Vamos caminhar juntos para vencer o primeiro degrau, vencer a primeira fase e caminharmos para a segunda fase. Segunda fase em trabalho, onde eu serei o seu treinador e eu vou te entregar essa carteira. Vamos lá? Então, homem de Deus, qual é a dica de hoje? Me conta. Vamos falar sobre procedimento sumaríssimo. Essa é a nossa dica. Não existe dificilmente uma prova de direito processual do trabalho, ainda mais na OAB e FGV, que não cobre o procedimento sumaríssimo. Vamos lá. Procedimento Sumaríssimo, ele veio no ano de 2000, objetivando, é claro, acelerar a prestação jurisdicional. Transformar ela de forma muito mais célere, mais rápida, mais efetiva, e surgiu com a Lei 9957-2000. Muito bem. E se vocês pegarem os dispositivos da CLT, você tem lá a inclusão dos artigos 852A a 852I da CLT. 852A a 852I da CLT na minha concepção, ao final desse vídeo é uma leitura obrigatória boa notícia até hoje, não aconteceu nenhuma prova de concurso público, OAB o que for, dos examinadores cobrarem algo diferente algo distante da leitura desses artigos, então já sabe quer garantir mais uma questão para somar aí, aos seus 40 pontos que você precisa é dar uma lidinha básica nesse procedimento sumaríssimo, saiba disso, tá? Muito bem esse procedimento sumaríssimo ele é aplicável aonde? Ele é aplicável para as causas que não excedam a 40 vezes o salário mínimo. Mas cuidado, o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação, da reclamação trabalhista. Repete, repito, o procedimento sumaríssimo ele vai ser aplicado para as causas que não excedam, que não ultrapassem a 40 vezes o valor do salário mínimo vigente na data em que você ajuiza a sua reclamação trabalhista. E aí, uma observação já que é importante, o valor da causa no processo de trabalho é o único critério que a gente tem aqui considerado para o enquadramento desse rito, né, que é o procedimento sumaríssimo. Independentemente aqui se a gente estiver falando de complexidade de matéria da causa, enfim. Se for causa de até 40 salários mínimos via de regra quase que máxima, eu estarei no procedimento sumaríssimo. Agora, atenção aos detalhes. Esse procedimento sumaríssimo, ele aplica-se apenas aos dissídios individuais. Então, se você estiver falando em dissídio coletivo, você nem pensa em sumaríssimo. Então, sumaríssimo é só para os conflitos, só para os dissídios individuais. Por outro lado, ele é aplicável, sim, nas hipóteses em que você tem uma reclamatória plúrima. E aí, cuidado aqui. Quando eu falo em reclamatória plúrima, eu estou falando em pluralidade parte. Eu estou falando em leads consórcio ativo, por exemplo, onde eu tenho mais de um autor, mais de um reclamante. Então, se eu tiver eu, João, entrando... Um empregador, isso é uma reclamatória plurima, nossa causa for de até 40 salários mínimos, a gente pode se valer do procedimento sumaríssimo? Podemos sim. Agora, aquela regra volta, né? Vale sempre. Quando o valor não excede a 40 salários mínimos, né? 40 para mim, 40 para ele, dando 80, não tá. A causa total não exceda 40 salários mínimos, mas cuidado, nós temos as exclusões mesmo que você preencha todos os requisitos individual, causa de até 40 salários mínimos cuidado, se estiver aqui no polo quem? a administração pública direta, autárquica e fundacional, não há que se falar em procedimento sumaríssimo repete, quem está fora quem está excluído do procedimento sumaríssimo a administração pública direta autárquica e fundacional quem é a administração pública direta? União, Estados, DF, Municípios e aí completa, autarquias e fundações públicas que não exploram atividade econômica, não estão no sumaríssimo, estão fora do procedimento sumaríssimo. Isso quer dizer que, cuidado aqui, hein, empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas, direito privado, estão dentro do sumaríssimo. Parou, parou, parou, Renzetti me ensinou. Se a prova contar está fora do sumaríssimo, Toda administração pública direta e indireta, errado, zereta, zereta, só quem está fora é administração pública direta, autárquica e fundacional, o que não inclui, o que não engloba a empresa pública e a sociedade de economia mista, ok? A reclamação trabalhista, a petição inicial do sumaríssimo, ela tem que preencher todos os requisitos que você já conhece em relação à petição inicial. Mas tem lá dois específicos e hoje praticamente não se fala muito nisso, né? O primeiro é o pedido. Tem que ser um pedido certo, determinado, indicando o valor correspondente. Pedido certo, determinado, indicando o valor correspondente. Segundo requisito, e hoje não precisa nem falar desse pedido certo, determinado, valor correspondente, com a reforma trabalhista, eu vou aplicar isso também para o procedimento regra, que é o procedimento ordinário. O reclamante, o autor, precisa indicar o endereço correto da reclamada. Por quê, professor? Porque não existe citação por edital no procedimento sumaríssimo. O quê? Repete, repito. Não existe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Ora, se não existe citação por edital no sumaríssimo, então compete ao autor, compete ao reclamante, indicar o nome e o endereço corretos da reclamada. Agora, cuidado, tá? Só uma observação aqui na sua cabecinha. Essa regra atinge apenas a fase de conhecimento. Infelizmente, o legislador não falou isso, mas fala a doutrina e fala também as provas anteriores. Só para a fase de conhecimento. Se eu estou na fase da execução, mesmo processo tendo-se iniciado no procedimento sumaríssimo, é óbvio que na execução eu posso falar em citação por edital. Tá bom? Partes advogados têm ônus? Sim. que comunicar aos juízos as mudanças de endereços as comunicações, atualizações, porque se não fizer isso, vai ser reputado válida, eficaz. Todas as informações que foram enviadas para o local anteriormente indicado na ausência dessa comunicação. Então, essa comunicação da atualização processual é responsabilidade, sim, das partes e advogados. Agora, atenção. Se essa reclamação trabalhista no sumaríssimo não preencher todos esses pressupostos, esses requisitos específicos mencionados, a reclamação será arquivada que é a extinção do processo, sem resolução de mérito, vai ser arquivada. Se gerar o arquivamento, gerou arquivamento, você tem que considerar que o reclamante vai pagar as custas sobre o valor da causa, não esquece disso. Quem paga custas é o vencido, e o reclamante é o vencido quando não ganha nada. Ganhou alguma coisa aqui? Não ganhou não, porque foi arquivado, arquivamento é extinção do processo sem resolução de mérito, que faz com que o reclamante arque com o pagamento das custas aqui no processo do trabalho. Agora cuidado A juíza da reclamação trabalhista Se eu estou no sumaríssimo, ele é rápido e eficaz A apreciação, de acordo com o legislador Esqueça a prática Tem que acontecer no prazo máximo de 15 dias Podendo constar, é claro De uma pauta inicial Ou espe pauta especial, perdão Uma marca Uma grande, digamos, característica do sumaríssimo É audiência, una, é audiência única Previsto pelo legislador Isso quer dizer que numa única audiência Ocorrerão todos os atos A conciliação, a instrução e o julgamento Diferente do procedimento comum Do procedimento regra Do procedimento ordinário Que o legislador quis também audiência una única Só que ele mesmo abriu a porteira E permitiu lá o fracionamento Para um motivo de força maior Lembra disso? Pois é, no sumaríssimo não No sumaríssimo é dito a audiência una, audiência única Eu só vou fracionar em raríssimas exceções Bom a gente sabe que o juiz é o diretor, o juiz dirige o processo, então o princípio do inquisitivo ou do inquisitório ele é muito forte no processo de trabalho, embora a gente hoje fale com a nova sistemática processual civil, no princípio da cooperação, o princípio do inquisitivo ou do inquisitório ele é muito forte ao processo de trabalho. Por isso, lá é dito claramente que o juiz é o diretor, que o juiz dirige o processo e vai atuar, claro, com sua ampla liberdade para determinar o que ele quiser, novas provas, afastar provas necessárias, impertinentes, protelatórias, ele é o diretor, ele dirige o processo, não esqueçam disso. Muito bem, quando a gente fala no procedimento ordinário, no procedimento regra, nós sabemos, aqui é um checklist geral, que o princípio da conciliação como norteia o processo o trabalho, o juiz deve tentar conciliar as partes. Parou, parou, parou, olha o que eu disse. O juiz não está obrigado a conciliar as, por, as partes, mas o juiz é obrigado a tentar conciliar as partes. E lá no procedimento regra, no procedimento ordinário, o juiz tem dois momentos para isso. Primeiro, quando o juiz abre a audiência e antes da defesa, ele tenta a primeira proposta conciliatória. Lembra na prática, você mal entrou, mal sentou, tem acordo, tem acordo, tem acordo, mais ou menos isso. né? Então a primeira tentativa é quando for aberta a audiência e antes da defesa, mas não conseguiu nada. Seguiu, tocou a audiência, o juiz renova a proposta conciliatória após as razões finais e antes da sentença. Você está falando de que, Renzete? Do procedimento regra, do procedimento ordinário. Duas tentativas. Primeira, aberta a audiência e antes da defesa. Segunda, após as razões finais e antes da sentença. No procedimento sumaríssimo não existem momentos. Por quê? É muito lógico. Porque se a, audiência é una, se a audiência é única, o juiz abre a audiência e tenta conciliar as partes, vai esclarecer as vantagens da conciliação, vai usar todo o seu poder de persuasão que ele tem para tentar conciliar as partes. Uma vez que ele não conseguiu, naquele instante, conciliar as partes, ele pode renovar a proposta conciliatória? Claro que pode, em qualquer fase da audiência. Então, tem momentos no sumaríssimo. Ele abre e tenta. Não conseguiu ali, ele pode renovar a proposta conciliatória em qualquer fase da audiência, tá bom? Lembrando, se a audiência é uma, se a audiência é única de plano de imediato, vão ser decididos todos os incidentes, exceções que possam aí, interferir o prosseguimento da audiência. Só cuidado em relação à exceção de incompetência territorial, que nós temos alteração no artigo 100 da CLT. E agora é antes da audiência, no prazo de cinco dias e antes da audiência. Isso aqui é uma outra dica, senão a gente também não fecha aqui o sumaríssimo, tá? Só para a gente lembrar desse detalhe. Em relação às provas, todas as provas vão ser apreciadas na audiência. Claro, claro, que é audiência, audiência e instrução. Ainda que não requeridas, vão ser apreciadas lá, você levou tudo. Em relação à prova documental, professor, como é que funciona? Todo documento que for apresentado, na audiência, a outra parte vai usar o contraditório de imediato ela tem que se manifestar de imediato mas pensa, mas imagina que a parte juntou um calhamaço de documentos há muito documento onde não me permite ter um tempo hábil para analisar aquilo tudo e aí, eu tenho que analisar Via de regra, sim, você tem que analisar, porque você está no procedimento sumaríssimo e tudo acontece numa única audiência. Só que o juiz pode, e aqui o legislador é muito claro, deixou a critério do juiz, deixou um poder discricionário ao juiz, permitir um prazo para que você se manifeste em relação a esses documentos já que tem um excesso de laudas de documentos, que você tenha um prazo para se manifestar. E aí sim, aqui eu estaria fracionando a audiência no procedimento sumaríssimo. Agora, se o juiz insistir, procedimento sumaríssimo, tem que falar agora, aí não tem jeito. Em relação à prova testemunhal, um assunto muito fácil, muito bobo, muito bobinho, mas até hoje cai nas provas, então ainda mais na primeira fase, fique esperto em relação a isso. Quando você fala em prova testemunhal, já separa, já revisa comigo. Se for no procedimento ordinário, procedimento regra, para as causas que ultrapassam, que excedem a 40 salários mínimos, poderão ser ouvidos até três testemunhas para cada parte. Repete, repito. No procedimento ordinário, até três testemunhas para cada parte. Aqui, no procedimento sumaríssimo, para as causas de até 40 salários mínimos, até duas testemunhas para cada parte. Então, procedimento ordinário, até três testemunhas. No sumaríssimo, até duas testemunhas, e só por desencargo aqui, no inquérito para a operação de falta grave, até seis testemunhas para cada parte. Mas cuidado com o um detalhe aqui. Se você estiver no procedimento regra, no procedimento ordinário, você leva as suas testemunhas independentemente de intimação. Nós não temos rol de testemunhas aqui no processo de trabalho. Eu levo as minhas testemunhas independentemente de intimação. Imagina que abriu audiência lá no procedimento ordinário e eu falo, excelência, minha testemunha não veio, eu estou num procedimento regra, no ordinário. O que, que o juiz faz? Acredita em mim e manda intimar minha testemunha. E aí remarcou a audiência, é claro. E aí agora sim, testemunha intimada que não comparece, vai comparecer porque vai ser determinada condução coercitiva. O que, que muda no sumaríssimo? Que no sumaríssimo, que também não tem rol de testemunhas, eu levo a testemunha independentemente de intimação, eu chego e falo, excelência, minha testemunha não veio, e agora? O juiz vai intimar de forma automática minha testemunha no sumaríssimo? Não vai não. Ele vai exigir o convite. Prova que você convidou a testemunha. Provar como, excelência? Um e-mail, um WhatsApp, através de uma prova testemunhal. Quem você chamou? O João é a Maria. Quem está aí fora? A Maria. Chama lá a Maria. Dona Maria, você viu quando o reclamante convidou o João? Vi, foi do meu lado. Provou o convite. Se você prova o convite, a testemunha é intimada e tudo é igualzinho. Agora, se não provou o convite, a testemunha não vai ser intimada e a audiência segue, já que ela é una, já que ela é única aqui no procedimento sumaríssimo. Tá? Então, fica ligado aqui que no procedimento sumaríssimo tem que ter essa prova do convite. Cabe, cabe prova pericial no procedimento sumaríssimo? Claro que cabe. A prova pericial cabe quando a prova do fato exigir, e aí sempre, né? ou por uma imposição legal, a exemplo da insalubridade, da periculosidade. Então, é totalmente possível, é totalmente... Viável. Se por um acaso a audiência for interrompida, você viu que as situações, né, excesso de documentos, provado convite a testemunha ou pró pericial, aí a solução do procedimento sumaríssimo, segundo o legislador, vai passar por prazo de 30 dias. Em relação à sentença é célere, é rápido, é audiência, audiência única, a sentença no sumaríssimo, ela vai indicar apenas os elementos de convicção do juízo com o resumo dos fatos né, ocorridos lá, sendo dispensado o relatório, todo aquele relatório contando o histórico do processo isso é dispensado se você estiver no procedimento sumaríssimo tá bom? a parte do recurso ordinário no sumaríssimo, eu sempre deixo para as dicas de recursos aqui no processo de trabalho ufa! Fizemos um batidão aqui no sumaríssimo, se aparecer, você vai acertar tranquilamente. Quer bater esse estudo comigo? De forma mais calma, tranquila e outros? Melhor, quer estudar direito processual do trabalho comigo do zero? Zereta, zerinho, zerinho, zerinho, tudinho, tudinho, tudinho, quer? Com material em PDF para você? Tira dúvidas direto comigo? Canal no Telegram só nosso? Quer? Quer? Atualizações garantidas até dezembro de 2021? Então vem para o nosso Começando do Zero 2021, que está em pré-venda. Pré-venda significa que está com 80% de desconto, mas corre que é só nesse mês de novembro. Você não perde por esperar. Começando do zero, 2021, curso inédito, vou gravar, não tem aproveitamento de vídeos, tá? Aonde, Renzetti? No meu site, aprenda.com.br, opa, bota lá, aprenda.com.br barra Rogério Renzetti, aprenda.com.br barra Rogério Renzetti, onde você é meu convidado de hoje honra. Gostou da dica? Dá um like, se inscreve aqui, comenta. Vamos juntos até o final. Eu vou te entregar essa carteira. Bons estudos, sempre avante e nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!